Fala, galera! Beleza? Franz Rezende mais uma vez. Adivinha? Adivinha? Lógico, ferramenta, galera. Ferramenta, vamos falar de ferramenta. Pessoal, importei o kit de nivelador de piso da China para testar nas obras aqui que a gente está executando aqui em Rio Preto. De cara, já vou te dizer, ele é bem diferente do que a gente tem no Brasil e o, o, o nivelador de piso no Brasil, pessoal, tem uma parte que é reutilizável, a cunha e o alicate, e tem uma parte que é descartável, o clipe plástico. O nivelador de piso da China é diferente, você vai entender por que depois da vinheta. Pessoal, como eu disse para vocês, importamos um kit. O kit está aqui, ó. sacão aqui, chinês, pá eu não fiz o vídeo abrindo a embalagem, porque vocês já sabem, eu importo no mesmo lugar sempre, né? Importando aqui, ó, site Banggood, isso aqui é da Banggood, como ainda chegou no meu nome certinho, tá? Arrasguei a embalagem, tá aqui. E por que, que eu disse que o nivelador de piso da China é diferente? Pessoal, o nivelador de, da China é composto só de duas peças. Essa pecinha aqui é uma peça plástica com uma rosca. E, pessoal, o que faz o nivelamento é essa haste de metal... Que vem, tá vendo? Chumbala nela aqui, vem, vem já pronto, tá? Aí você une essa parte com rosca aqui, ó. ó. Show, beleza? Deixa ele passando da rosca, né? Bom, beleza? Aí, depois que ele chegou no final aqui, ó. Essa parte, de, essa parte metálica aqui, ela fica totalmente solta, certo? Você colocou o piso, você coloca isso aqui, gira. Por quê? Porque quando você gira, essa, essa partezinha aqui tem que ficar entre os dois pisos. Se você girar ela aqui, ó, quando você coloca, você coloca nesse sentido aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Quando você coloca, ela junta tá lá do piso. Ó. Você coloca nesse sentido aqui, ó, certo? Quando você coloca, gira o olho aqui, quando você apertar a rosca aqui em cima, ó, ele vai... Travar o piso aqui embaixo e vai dar o um nivelamento. O que nivela o piso, pessoal, é essa, essa parte preta aqui, redonda, tá vendo? Quanto mais você gira ele aqui, mais ele vai forçando a peça que tá mais alta ficar no mesmo nível da peça que tá mais baixa. Quando elas igualam, ele fica travado, certo? Ficou travado, como é que a gente tira o clipe no Brasil? A gente tira com a marreta de borracha, né? A gente dá aquele, aquela marretadinha. Só o clipe embaixo, como ele é plástico, ele quebra e é, a gente junta as cunhas e coloca num balde, né? Ou mete o bico, né? Que a gente faz, mete aquele bicudinho assim, né? No chão, principalmente. Esse aqui não, você não pode tirar com pancada. O que, que você faz? O piso tá tá colocado, ele tá travado aqui embaixo, certo? Percebam que essa essa partezinha de metal que faz o nivelamento, ela é bem curtinha. O que acontece? Piso secou, você só gira ele aqui, ó, e tira. Você só gira e tira, porque ele não, ele não consegue ficar preso na argamassa. Ele, ele dá o nivelamento, mas a, a quantidade de argamassa em que ele vai ficar preso é muito pequena. Então o que acontece? Ele está preso aqui, você gira ele de novo, tira fora, peça e tudo. Depois é só dar uma limpadinha e reutilizar. Então essa peça é totalmente reutilizável, pessoal. Totalmente reutilizável. Esse kit aqui, pessoal, vou deixar o link para vocês da Banggood, o link da onde eu comprei na Banggood, tá? Essa peça aqui, como ela é totalmente reutilizável, o que acontece? Você vai comprar uma quantidade muito grande no começo, claro que você vai gastar uma grana, tá? Você vai gastar uma grana boa. E ao longo do tempo, isso vai se pagar, porque você vai usar isso durante anos. Isso aqui é de metal, gente, tá? Isso aqui é de metal, então você vai usar isso muito tempo. Então, se você for fazer a primeira compra e querer comprar mil desses aqui, é claro que você vai gastar uma grana boa, tá? Mas isso ao longo de 5 anos trabalhando com isso aqui, isso aqui se paga fácil. Então, o que, que eu recomendo vocês fazer? Compra um kit como esse aqui, ó. Kit desse aqui, tá? Kitzão desse aqui, ó. Acho que vem 100 peças, se eu não estou enganado, vem 100 peças, tá? Compra um kitzão desse aqui para você testar primeira alternativa, para você testar para ver se você se adapta. Beleza? Franz, achei legal, bacana, gostei. O que, que você vai fazendo? vai comprando um kit por mês, um mês você compra um kit, outro mês você compra outro kit, o que acontece? Depois de uns seis meses você vai ter 600 peças, com 600 peças dá para você fazer um trabalho bacana de um dia para o outro, não dá? Com certeza. E aí o que acontece? Você elimina o uso do nivelador normal, você vai ter investido isso aqui, isso aqui já se pagou e você não vai precisar mais ficar repondo o clipe direto, beleza? Segunda opção é você continuar trabalhando com o nivelador do jeito que você trabalha normalmente, mas usa, tem uns dois kits desse aqui, por quê? Sabe quando você está colocando o piso, você vai apertar o clipe, o clipe quebra? O que, que você tem que fazer? Você tem que tirar a peça, tirar aquele clipe, colocar outro clipe e colocar outro de volta, não é? Esquece. Tem um kit desse aqui, você está usando o, o nivelador para nivelar as peças, um clipe quebrou, você simplesmente dá uma pancadinha, tira o resto do clipe, coloca esse aqui no lugar, trava. Você vai ter os pisos colocados com o clipe normal, ter só onde quebrou o clipe que você não, não quer tirar a peça, você usa esse aqui para nivelar, depois tira ele fora e depois você vai comprando mais. Simples assim, fácil e prático. E sabe como que você vai comprar essas ferramentas aí? Com o nosso curso de importação de ferramentas. Nós estamos elaborando um curso em que a gente vai ensinar você, eu e o Márcio Takashi, especialista em importação, a gente vai ensinar você o passo a passo completo de como importar as ferramentas, como comprar e importar as ferramentas da China. Entre, entre a, as aulas que já foram gravadas, o Márcio tem uma aula explicando sobre os quatro melhores sites para comprar ferramentas da China. Então, a gente já vai dar mastigado para você. Quer se inscrever no curso de importação de ferramentas? A gente vai deixar um grupo no Telegram já... Aquecido para quando a venda, ah, o curso sair, a gente já mandar o um link direto naquele curso. Então, se você quer ficar na espera do curso? Se inscreve no Telegram. O Telegram é o primeiro link aqui do meu do primeiro comentário. Primeiro comentário aqui tem um link do Telegram. Você já se inscreve lá e fica na espreita esperando o curso sair para você comprar suas ferramentas com segurança. Pessoal, muita gente manda mensagem para mim, Franz, eu comprei a ferramenta, a ferramenta não chegou. Franz, eu comprei a ferramenta e esqueci de colocar o CEP. Pessoal, esse tipo de, de, de situação acontece muito e foi por isso que a gente decidiu criar um curso. Explicando o passo a passo certinho para você não se perder na hora de importar as ferramentas. Ferramenta importada é de boa qualidade. Elas estão em uso na, nas obras que a gente usa aqui. E o pessoal está gostando muito. O pessoal que trabalha comigo está gostando muito das ferramentas. E economiza muita grana, pessoal. Então, fica a dica aí. Se inscreve aí no curso do Telegram. Beleza? E se você quer aprender a sentar piso... Você já sabe, né? Curso Azulejista. É só clicar aqui embaixo. Curso Azulejista, você vai ensinar. Eu vou te ensinar todas as minhas técnicas. São 90 aulas em que você vai aprender tudo sobre acabamento. Beleza? Valeu, pessoal. Fui!